Oi, meu nome é Cláudia Oliveira. Sou publicitária, empreendedora e escritora. Como é que eu cheguei aqui no TGI? Eu cheguei aqui porque eu conheço a Lígia já há algum tempo. E eu vim fazer uma visita para ela e ela ia começar o curso e ela me convidou. E eu topei na hora. Porque eu tava passando por um processo de transformação perdida, perdida, perdida. Eu não sabia o que, que eu tinha ia fazer. Eu sabia que eu queria mudar, mas não sabia o que, que eu queria fazer. E ela me convidou e eu topei, vim, fiz o curso. Eu amei foi super transformador para minha vida. Eu super recomendo. Se você está passando por um momento difícil, de que você não sabe o que você quer fazer, para onde você quer ir, eu por exemplo, ela começou a falar de propósito para mim, foi propósito que eu, do começo ao fim. Primeiro, que eu não lembrava o que era propósito, não sabia o que era propósito, qual era o propósito, para que servia, para onde ia. Sair daqui ainda não sabendo, tá? Qual era o propósito. Mas eu já sei. Agora eu já sei para onde eu vou, para o que eu quero. E se você não sabe o seu, vem para cá. Vem para cá que você vai entender o teu, vai achar e vai saber para onde você quer ir. Se também você sair daqui sem saber, uma hora você vai saber, tá bom? Vem, vem aproveitar, vem conhecer. No mínimo você vai sair daqui sabendo alguma coisa. Tá bom? Eu te convido para vir é, viver essa experiência, vai ser diferente para você.